A Janaína e o Josué, gente, pegou esse cantinho que vocês estão vendo. Aqui é onde o Josué faz as caixinhas é. dele, é onde ele se diverte, onde ele passa o tempo dele, onde ele fica com a mente dele bem descansadinha. Ó, fez essa serrinha. Ele mesmo que fez essa serrinha aqui, ó. Foi. Tá vendo? Ele mesmo que fez. Não precisa de muita coisa pra ele fazer, não. Só inteligência. Aí ele faz essas caixinhas aqui, ó. Que é pra... Colocar nas abelhinhas que ele tem sem ferrão E aí, o que, que ele fez? Olha como é que ele é ó Fez uma base ali Colocou um fogão aqui Colocou outro, outro aqui ali. do lado Que já tá preparando uma aguinha para fazer um café Aqui botou uma pia Aí, que beleza ó, Precisa mais do que isso para ser feliz? Fala a verdade, ó Mas também eu vou mostrar olha, uma coisa Olha, olha a paisagem Olha lá, olha lá Aí a Jana fica nervosa lavando nessa pia? Fala pra mim. <risos> Hã? Olha. Tem mais uma coisa aqui, ó. Ó o que o José fez aqui, isso ó, isso ó, é? ó. Isso aqui com, com Ele certeza. pegou um cano, pegou um cap. Oh. Ó, ó é a inteligência do camarada, ó, ó. Sabão. E aí, ó, uma torneirinha. Ei, mas eu vou dizer, mas quando que... eu crescer eu vou fazer assim também, beijão. Acabou, Jana? Aperta, aperta. Ah, assim, eu tô achando sai, que... Tá, e aí o deteco acabou, até... só que acabou, a vez acabou, porque eu caí que tava lavando no meu e vinha no É, acho <risos> ah, lá, que acabou. Ó, do ladinho da, da, da torneira Mas, já é, tem um de sabão do ter... líquido. Cabe dois pedrinhos de detergente, cabe. É que legal. Dois pedrinhos de detergente, Cabe. É, Ô Josué, qual dos dois lá que tem peixe? Aquele de ali lá, da taquara de, caída de, ou... De ou... De baixo lá agora. Esse aqui foi aquele problema que deu, né? É, esse aí não é sequei mesmo também. Agora não tem peixe nenhum mais. Se tiraram foi pra... Daquela vez que caiu aquele produto lá, não foi? Isso. Aí secou pra isso, né? Secou. Ah, vocês esgotaram lá onde tá aquele... aquele... Agora nós esgotamos aí, tiramos o restinho dos peixes. Agora nós vamos, vou pôr novo. Lá, secou por lá, pelaquele aquele canto lá, né? É, tem um canto lá na mão de lá que seca tudo. Não fica nem uma godável dentro. Ah, tá. Só quase dois dias. Ah, mas não tem Doidinho, problema. Eu noite Achei sacando. que você tinha secado com baldinho. Não. Tirando o um baldinho. <risos> A, agora aquelas tacadas que vocês estão tá, tá lá embaixo, por que que tá lá? E eu cortei. Eu não tava batendo sol ali e agora na área do frio. Tá agora, né? ah, ah, entendi. Eu um tanto lá para bater sol. O sol bater ali para os peixes também Ixi. tem como... Aqui na sonda tá frio. Tá? Ah, eu tirei um, eu um tanto lá. Nossa senhora. Fez um fio danado. Né? Já deu orou Agora bate sol. Quase, quase que skill de Deus. Gente. Aquela galinha d'Angola lá, ó Tá seguindo aquela outra galinha normal É porque aquela galinha normal chocou O ovo daquela lá, ela pensa que é filha, não é isso, José? Você que me contou, é dessa aí que você chocou ou não? É, é dessa aí É assim Mas ali é tudo franguinho, Só que açaí criou é junto com é muito difícil. Tudo irmãozinho, então, no caso, né? No caso, ela é até irmão lá, de mim, Irmão de mim Que beleza, hein? São irmãs? É. Porque ficaram debaixo da mesma... Da mesma mãe, Chocou junto, só que essa aqui, tá ali, essa aqui não se liga junto. diferente não, hein? Ela não se liga diferente não, gente. Olha aí, coisa boa, tá vendo? A natureza não tem essas frescuras não, hein? Que bonito, José. Coisa mais linda, viu? aí, que belezinha, gente, ó. É o que eu falo sempre, não precisa mais do que isso aqui pra gente viver em paz, ó. Não precisa, não. A casinha dele é muito bem ajeitadinha. Essa casa aqui é a casa antiga José falou que essa aqui é a casa antiga Lá do outro lado, lá aquela parede branca lá Que é a casa nova, por assim dizer, né José? É isso Essa aqui você fez mais pra... Deixou, deixou na verdade não desmoronar É, essa aqui na verdade foi o pai que me fez Pra mim Aí com um o tempo eu construí mais aquela lá Aquela foi eu mesmo Aí eu emendei as duas numa só Ficou bom, né? Agora eu vou fazer uma área aqui, olha Tem uma linha aí, já comprei uma... ah, já tô... o material eu vi não, eu cheguei aqui Eu vi essa linha aí, eu não tinha entendido não <risos> Essa linha que vai ser nova. É, eu vou fazer uma área aí. Entendi. Eu vou trazer a cozinha lá de dentro sim, sim. pra fora aqui, ó. Aí eu vou fazer duas carreiras de, de bloco inteirinho. Daqui até, é, até né? naquele pé de... É, ali. até na outra casa de lá. Inteirinho. Que conversar com Deu, eu, eu que é 12 metros. Sei. Aí mente, né? eu vou tá pegar do um bloco, bloco cima, pra cima e vou pôr vidro. Ah, tá. Entendi. para ficar visão, ficar, como é. sempre, tá aí para baixo e, prote uh, e proteger pô, do vento, proteger pô, de... O vidro com, a, com, a, com as portas, do dar de correr, fica bonito. Entendi. Quer tomar o ar, você vai lá e puxa o vidro. Tá frio, você puxa o vidro e fecha. Tá chovendo, você fecha. É, não tá é chovendo, mentira. você abre. Então, aquelas madeiras pra isso? É, pra isso. Eu vou enfiando a cara aqui pra dentro, para Aí as madeiras já. Pra fazer a nova área dele, ó. Josué é jeitoso, gente. Ó, isso aqui não sei se foi ele que fez, mas ó, um banco. Eu, eu, eu toco, tava lá que eu falei pro senhor que foi fazer o banco. Ah, lembro, lembro desse ah, toco que você falou pô, mesmo. Tá até, <risos> tá até gravado, Josué. E ali, ó, ele pegou uma guarda de cama, olha o que ele fez no um sofá, ó. Tá vendo? Olha lá. E tem o outro, não fazia, eu fazer o outro. E aquela, aquela, uma, uma carrocinha, não sei o que você. Ah, eu depitei, ela ficou na moto. Ela era o carrinho, um boizinho que eu tinha. Aí eu debitei, ela põe na moto, puxa a bola, puxa a E vai que vai, né? Ela traz o meio de lenha certinho na moto. Que beleza, não? Você adaptou até o. Você adaptou até o. Ou não, aquele do boi você não tem nada a ver. Eu adaptei pra moto agora. Mas se eu quiser voltar pra pôr no um boi de novo, eu morro de pôr, então tu vai dar na peça. Qual o nome disso aí, né, Canzio? Isso aí é. É Canzio, sim. É Canzio mesmo? É uma canga. É? Só que ela é canga de um, de um animal só. É, porque eu já vi aqui embaixo na cidade, né? É. Pois é, meu amigo. É Deus abençoando a gente. E a gente indo pra frente. Pô, tá ali mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, sei que vocês gostam. Eu também gosto. Olha só que planta bonita. Desencaixa. Qual o nome dela? Eu não sei como é se cham... cham... que chama. Como é que chama, amor? Essa prata? Janaína, é, qual é o nome dessa planta aqui, dessa flor? Qual? Essa aqui. Essa é a nambai de três cachos. Não conhecia. Não, fala essa aqui. Essa bem. aqui, ó, essa aqui, ó. Onde tá a flor ah, vermelha essa aqui? Essa cambá é baia, ó. essa. Essa nambaia é de, de cacho. Essa aqui essa é a mamaia de cacho. Essa daí meu só chama de beijinho. Beijinho? É. Ah, Linda, né? Entendi. É aquela festa de noite que faz um. É um beijinho, tipo um beijinho. Faz <risos> um biquinho. Vai. Um biquinho? Vai. Hum, biquinho? Hum, hum, hum. Olha lá, você vê assim. Sai. Só... E aquele carrinho lá? Deixa eu ir ali ó, pro nosso amigo mo <risos> mostrar pra nós ali como é que é. Mas isso aí dá pra puxar por Ah, ah ele, ele coloca. Não, não. É isso, é. quer ver? É. Tá aqui, eu vai pegar o engate dela. Tá brincando de Eu, eu vim lá na cidade. Só que era um carrinho mesmo, um carro de boi mesmo. Pequenininho. Você vai dar num carrinho de puxar lenha mesmo. Aí eu também é. tenho pra... pra isso. É. E essas madeiras que saem aqui? Tem aqui, ó. Ah, sim. Vou colocar uma árvore aqui, ó. Coloquei de baixo pra Aí cima Vou por a cozinha lá de dentro aqui. Vou fazer aqui Aí você trava lá com aquela eu madeirinha. Tira a madeirinha. Coloca eu fazer a soga Coloca linha A porca. Ah, a porca que a Não que corta lá. muito. Ah, não precisa, né? Não. Aí, é. até aqui está bom. Aí essa madeira fica solta pra não. E aqui sem engata na moto. na moto? Tava na moto, só que eu tirei, eu porque... Fiz isso, cara. Que eu fiz, só é. Mas, tá funcionando? Funciona. É então, uai. <risos> tá funcionando, é isso que importa. E eu mesmo isso. E esse aí é do, do carro de boi mesmo, é. né? esse que é do boi. Canzinho. Boi no boi, né? Uhum. No que boi, bom. Né? Na casa aí põe é, ovelha, né? Cabrito, uhum. pequenininho. Uhum. Muito bom, né? Na roça a gente tem que ter mesmo essa inteligência para aproveitar as coisas, porque tem que dar os pulos, usar o que tem muitas vezes. A madeira tá aqui já cortada. Fazer e só fazer o que tem que fazer. Pode lá ver se Aí, agora a José tá lavando o trem para mim, que eu tô com um problema, tem carvão mesmo. Ah, na verdade, é isso mesmo, você não pode ficar. Não, eu preciso melhorar. É, pegando na, na friagem, né? Destendeu. Uhum. De... Aí, por que tem o marido em casa? Ih, pra ajudar. Ele é, uma, ele é uma benção pra mim, tá de tudo, graças a Deus. Sim, o casamento é assim, é. gente. É dessa forma, hein? Pra mim ser feliz, tem que ser tudo medo. senão... Senão não adianta, né? Opa! Senão não dá não, certo. Não, tá é, é isso aqui pra tirar ali, né? Aí, ó. Eu tinha gravado só não tinha visto aí dentro. Grava aí, olha lá então, Onde ela põe lenha Aqui põe a lenha? Põe a lenha E lá embaixo limpa Limpa, tem assim, a cinza, tá bem suja, é porque eu tô com a mão problema Com o Aí eu né? não fico pedindo também muito pro José, senão ele estressa, coitado E aqui é o forno, né? É o forno Esse fogão é o fogão maestro, Cícero Esse modelinho eu não vi ainda não É Já lá vi. do Rio Grande do Sul. Já vi outros modelos, mas esse ainda não é. Lá do Rio Grande do Sul. Vai acostumando, Madalena. Oh, Vai acostumando. Isso aqui ó, é por indução, viu? Vê aí, ó. Olha aí, ó. É fogão por indução. Vê indução, aí, indução. Lenhal. Lenhal. Esquentou ali, pronto. Quero ver, quero ver se o cara se o cara senta depois de quente. Esse fogão é uma benção pra mim, nossa, já me ajudou tanto ela tem, cor, ela é tem uma lá dentro. É, tenho, vou trazer pra baixo. Mas não dá pra colocar ele aqui, não nunca vi. É. Lá eu precisava cozinhar mais perto, meu amorzinho. Não, aqui eu... eu vou deixar, deixa com madeira, nós vamos fazer de coisa. É. dele. Ah, vai deixar é sim. Aí, é. aí a cozinha vai ser ali, ó. Exatamente. Agora trabalha comigo, mesmo jeito, vai ser vidro? Né, amor? Então. É, vai só a diferença, eu vou ficar um pouquinho mais longe. Ah, mas eu vou lá ficar pertinho. Hum. Tem ah. Tá vendo o papo, gente? Aí, ó. É, ué, tudo por amor, né? <risos> tudo, por, tudo, por, tudo, por, tudo por amor. Tudo por amor. É essa eu não consigo, aqui, não que fiz aqui, né, Cleta? Oi? Isso aqui que vai ser a de. É, 4 metros aí e 12 daqui a um lá, ó. Ah, tá. E vou emendar lá na outra casa. Aí vai ter que aterrar lá. Não, eu vou fazer de. Vou fazer. De esquina, e desviar. Como é que enxerga de coisa que põe chão? Bloco? Eu vou fazer as caixas aí por cima da terra. E... Alicerce, alicerce. É isso. Uhum. Kaique, onde você conseguiu esse peixe? Uhum. Lá que é poção lá, ó. Lá não tá aquele saco branco? Isso. Lá que é lá Essa aqui é mesmo de atrás. Né? Ah. Dividimos entre os irmãos do meu pai, né? Aí cada um ficou com uma ou duas dessas daqui. Ó. E que peixe é esse, Kaique? Tilápia. Tilapiona, né? É. Tá a é da boca dela? Mas que bonita, hein? Tá meio escuro aí, Kaique. Vai, vai ali no sol para mim. Você mostrar pra mim direito é. Ó, gente, ela tava conge tá congelada, né? Tá, tá, congelada, tava no freezer Mas ela tá linda, gente Nem parece que é peixe de água doce Parece peixe de água salgada A hora que descongelar ela, vocês vão ver, só Que delícia Que bonita que ela aquela é ela. O tamanho dela, é pesado, viu? Cadê o Ciro? Olha o Silvio, ali a Aí, ó congelando passando, gente um passando agrinho pode congelar <risos> viu que é isso não precisa convidar já deu uma volta lá ainda tirar as pedras de gelo bem congelado tem que deixar um pouquinho né Caí tem que virar ela eu vou colocar ela pro lado pra ficar mais gelada amor amor como que vai fazer ela assada Caíca? não ela vai ficar... fritar ela cortar é. ela nos pedaços e vai fritar uhum. Ai, mas dá bastante carne, viu? Ué. É o arco descongelar, certo, hein? Vocês vão ver só que beleza aqui, ó. A mãe da, da asa dela, ó. Então nós vamos esperar agora descongelar, né? É. Aí a é arco descongelar, né? Eu vou arco mostrar pra vocês verem. Tá louco. Tá o sim, é ser. O, Josué, o Josué quer, o quer carregar você, quer dar uma morte com você assim. Não, que ele quer. Ele tá quer lá. ele dirigindo, você na garupa. Ele quer derrubar você. Mentira, ele tá dirigindo, não, não Ele vai dirigindo, bem. Mas ele quer dar uma chacoalhada assim pra derrubar boa, você, motor, pra ver hein? se você tá bom. <risos> Rapaz! O motor dele tá ruim do Tenho sim. pra ela? Fazer a ela, ela, ela cor, ela corre igual a 250. Ela, ela tava encostada bem, dois anos encostada na chuva. <risos> só trocou o óleo dela, deu uma limpeza que não pode ligar com um óleo velho. Bateu, pegou. Tá vendo? Só tem que trocar esse painel, né? Um então, é. painel novo. Eu acho que ela não tá 100% ainda, né? Aí ela ela não. tá... Não, o que vai ter que mexer nela que eu vi agora é um pouquinho o freio. Trocar esse aqui. Então o freio dela tá ruim. O freio que tá, tá um pouco baixo as asas dela, assim, a não, mas isso aí se encontra fácil é, então. aqui não, não acha não, mas lá onde que eu moro oh, mas, você, é só... graça, você quer dar uma volta comigo, Caio? o freio dela está acabando o freio dela está bem baixo vai é. ter que bater essa, esse pezinho para baixo também, Caí Que tá muito para cima, assim, ó se descansa aqui, ó você vai ter que bater ele está muito para cima descansa aqui, ó Aí, ah, esse aqui já passando. Tá, tá, tá, tá, tá desalinhado. Eu acostumado com isso. Mas não, não é muito bom não. viu? Você vai ter que baixar até muito assim, ó. Ó. vamos mudar. Tem tá uma belezinha. Isso aqui é econômico tem igual. <risos> Lembra da nossa? Uhum. Opa. Igualzinha nossa. Você tem que se andar, rapaz? Você tinha uma dessa também? Tinha. viu bem. Vou dar uma volta para o Kaique. Você regulou aqui já o máximo que você pôde? Esse que você o freio, você sabe, né? Segue. Não, que se solta aqui, ó. Você vai ter que pegar aqui, ó. Tem que desacolchar é aqui, tá vendo? Eu acho que. Eu não sei, vai ter que dar só uma encostadinha no freio dela, só. Baixo, é. O é, vai lá, Porque ela tá boa, sabe? até gruda. Ó. Talvez aqui eu vou encostar pra Que belezinha. Aí, Matanil rapé pegou, deu pro Kaique. Só pra ele acertar os documentos, pronto. <risos> Esse painel dela é fácil trocar, assim. ali é onde você vai ter que botar no cachimbo e no cachimbo né Então, mas sem o eu mesmo arrumo. Isso, arruma mesmo. para dar partida você precisa disso aqui. Eu mesmo arrumo isso aí. Ah, aí na verdade é da Eu mesmo? Troca Ah, é? Não, não é do cachimbo não. É é da, é da, é da, é da, é da Luke freio. Eu tava olhando aqui agora e falei, mas peraí, mas eu tô vendo a bola aqui. Aí que eu entendi, ó. Ontem isso é, isso hoje né? está dando a borra, né? O spray dela está aceso se bus... estiver esfreando, né? Não precisa de achar, poder comprar só. Mas que aqui, eu, eu tudo troco. Esse aqui eu troco. Esse aqui, eu troco. Esse aqui, isso eu, eu mesmo. É. Isso aqui não é o original dela, Carol. O original dela é um quadradinho. É, né? igual o nosso. É. é o nosso, igual o nosso, retangular, assim. Uhum. Tem que pintar também. Esse aqui é trocar, não, só pintar. Esse aqui. Não, isso aqui é só você tirar, desarrebita com a furadeira aqui, ó. Desarrebita aqui, pinta ele e bota de volta. Tá um pouco porque. Nossa, ele acerta, aí. Tá trabalhando. Ó. Ah, funcionando atrás tá também? Tá funcionando. Aqui também tá funcionando. Só, tá, só que tá quebrado aqui. Olha, Kaique. Presentão, viu? <risos> Por 800 reais você não come essa moto nunca. Esse motor antigo é um motor bom. Motor antigo é um motor muito bom. Melhor que esses motor moderno hoje. Eu prefiro esses antigos do ah. que os novos. Muito tá vendo, Madalena? <risos> Na roça, o pessoal que também sabe. Né? Agora aqui, Kaique, ó Esse pezinho que tá torto aqui, ó É bom você erguer ele E como ele tá muito erguido aqui Você precisa trocar uma marcha Assim na, na, na... você pode não ter tempo de trocar Só que daí não vai fazer a besteira da né? faz de vir marretar isso aqui, não É bom você botar um calço aqui embaixo Nessa peça aqui para quando você bater você... É, bota uma madeira, né? Pra, esse... pra ele... pra o... toda a força vir aqui, ó Entendeu? Uhum. Mas fora isso... Fora isso você tá com a moto velha, mas zerada. <risos> ela é porta antiga, mas tá boa. Foram dois anos dela parada, ela tá boa. Nossa, dois anos dela parada, tá boa. Se ela tivesse dois anos parada, mas tivesse guardada, não tava desse jeito aqui, ó. É, não. Só que ela ficou na chuva, tomando chuva e sol. Chuva e sol durante dois anos. Aí, ó... Cacarado, entrou aqui, né? Ressecou. Né? Aí não, não parece, não até dá pra ver o coisinho. É, mas só que não. Não funciona também, faz os filhos. Tá. Exato. Vocês vão ter que trocar esse corolinho aqui, a é setinha tem que trocar tudo, né? Só que não, não, quer dizer nada, você é um lucro, é né, Prejuízo. Então, então, então. Mas você vai começar por aí. Essa Se é secada aqui. Aí, pessoal, ali. aqui tá o, o Kaique. Kaique Oliveira. Agora eu vou aproveitar e fazer aquela. Kaique Oliveira é meu amigo, amigo da minha esposa, a Madalena. Caíque Oliveira tem um canal no Youtube Vocês colocam lá, canal do Caíque Oliveira Aí vocês vão se inscrever, vocês vão comentar Vocês vão compartilhar os vídeos do Caíque Caíque começou faz pouco tempo E vamos dar essa força para ele Vamos fazer o Caíque crescer Aqui tem uma natureza maravilhosa Depois ele vai mostrar para vocês Tem lago de pesca, tem os parentes maravilhosos que ele tem aqui para baixo Inclusive ele é neto do seu Deca. Né? o nosso querido Deca, que é da cerveja. o Dequinha. É, então entra lá, dá aquela força pro Kaique, vamos fazer esse rapazinho e top, isso ir pra cima, tá bom? Valeu? Valeu, obrigada. Então tá bom. Estamos com o nosso fogão maestro aceso, né, uhum. fazendo aquele arrozinho, quentando aquele feijão, foi buscar a verdurinha, e o peixão tá descongelando. Que falei, é. esse que eu vou, você jogou o peixe, vou Esse que eu vou guardar especialmente pro Cícero, que eu sabia que vocês vinham dessa vez. Levou. Cícero, você não passar aqui agora, eu vou ficar, ficar bravo. com ele. Não, eu. só pra você ter noção, sabe quando é... nós irem embora, embora? Ontem. É, então. Legal, Cícero não passar aqui. Aí eu, aquele dia eu tava com visita assim, que a minha madrinha tava aqui, eu, eu recebo todo mundo bem. Tem que ser assim, nem dá atenção, meu né? É. O que, que eu ia fazer, né? Mas aí eu falei, ah, mas eu, eu voltei aqui na horinha com o Cícero, que é a Madalena, senão. Vai ficar bravo. ai Mineiro é chato. Vem não aqui, Manolino. Mostra o alôzinho pra você ver. E tô fazendo com, com gordurinha de porco. Ó. Fica bem gostoso mesmo. Tá vendo? Esse, esse que tá aí pretinho é... É, é, é o torremo. Tô toicendo, assim. tô, tô, ah. tô, tô, tô fogando com assim. o Que legal. Mas gosta esse que é coisas... muito bom, hein? Muito bom. Bão de mineiro. mineiro. Mineirinho mesmo. Sim. Ó o feijãozinho descongelando, ó. Eu cozinhei e coloco na. na cabaça? Na cabacinha. Nunca vi! É assim, por exemplo, se tem só eu com os olhos, descongelo um. Se tem bastante gente, vai, duas, três. Mas que jeito que tá Ela é partida no meio? É, não, é, aí assim ó. Oh. Inédito Pô, isso! Não é, não é inédito. Inédito. inédito! Pra mim é! Aí, e o sabor? É muito diferente. Ela é diferente, que é a tá na cabaça. Nunca vi isso na minha vida. O sabor é muito diferente. E só tem aqui em Minas Gerais mesmo. Vê, só, só a Janaína mesmo. Só nós mesmo. Estou achando que é umas abóbora que está cozinhando, é feijão descongelando, não é? Descongelando caba. feijão. Ah, o Cícero não viu ainda? Vamos mostrar para ele. Vem ver isso aqui, <risos> Esse E Cícero, ela tá achando incrível o negócio da... Olha ali, ó. Da... Ilumina aí para mim. Ó. Oh. Mostra aí, Janaína. É que dá um sabor diferente, sabe? No feijão, a cabacinha... Eu tenho várias para comer doce e guardar o feijão. Por exemplo, se tá aí só eu com o Josué, não tem tempo? Então eu tiro uma. Quando tem mais gente, eu tiro duas. De dois em dois dias eu cozinho feijão. Se eu tiver tempo na hora, eu cozinho na hora. Que beleza! Entendeu? É então, um é de Minas Gerais mesmo. Olha esse arroz aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Eu não coloquei gordura nenhuma. Ele tá saindo da gordura do torcinho, ó. Tá vendo? Inclusive, a cardiologista do Josué mandou ele comer com gordura do, do animal. Hum. Não hum, é mais coisa. pra ser alho. Olha, a, a, coisa... a gente só usa assim, Janelina. É. Gordura animal, né? Pouco sal, sal. Então, olha aí, que coisa mais linda que ficou tá ficando esse arroz, ó. Tá vendo? E o fogãozinho, a lenha, tá que tá. Olha o fogo dele, Madalena, eu vou tirar pra você ver, ó. Olha só, que coisa mais linda. Que é? maravilha, não? Olha o Josué chegando com o produto, ó. Eu amo isso aqui, Aqui, eu sou apaixonado. Dá uma olhada, gente. Ó, chegando com o tá produto. Beleza, da né? horta. Acabou de sair da horta. Tá, Kaique? Vamos lá no Kaique lá mansa tá ele. Kaique Oliveira tá escolhendo a peixe. lá o peixe ali. Mostra aí o Kaique Oliveira aí. Aqui, pessoal, o Kaique dando aquele trato, ó. Olha o tamanho do garoto que ele tá limpando ali, ó. Gente, <risos> quantos quilos deve ter esse? Assim? pesou quatro quilos e meio, sujo. Que linda, não? Imagina você pegar isso aí no anzol, que alegria que, não, no, <risos> que a gente não fica. E a outra meu irmão levou, pesou 7 quilos. A água é maior, até a Aí, Kaique Oliveira, manda um abraço aí pro pessoal do canal, Kaique Oliveira. Olha lá, Kaique, dá aquela força pro meu canal lá. Dá a sua palavra aí, vamos, tira pra cá. Olha aqui, Caique. Pera aí, mãe. <risos> como é não que um, tem, tempo, como tem que que que olhar um, aqui um, e falar? O um youtuber lá. tem vergonha. Não pode ter vergonha. Vamos lá, youtuber, dá uma força aqui pro meu canal. Vai ah, lá, chama o pessoal pra se inscrever e tudo. Não precisa dar água pro peixe agora não, o peixe tá morto. Olha aqui, não, não tô tomando, você que escutar por dentro, né? Uhum. Galera, aproveita aí, inscreve-se no canal, Compartilha com todos os amigos em todas as redes sociais e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo quando sair, beleza? O canal cai? Cai é com o livreira. Nós ah, estamos aqui com o nosso querido amigo Cícero, né? Hoje... Gente, é, tá, o dia tá lindo, mais... né, Madalena? Eu eu filma de de aí cara. pro pessoal ver qual é mais lindo do mundo. Eu queria levar vocês uma pedra. Vocês vão embora depressa hoje que eu queria levar vocês uma pedra lá em cima. Eu lembrei de desse, desse detalhe ontem. Ah, Cícero, você vai ver. Você demorou muito pra vir aqui, para ir passear. Olha, o dia está Olha, daqui lindo. Lindo, lindo, lindo. É, é não trabalha mais. Oh, beleza, e Aí vai só descansar e boa, né, Cícero? Ah, não descansa, não. Se Você só vai vocês querer só fazer, vamos fazer passear. um. Vai vamos uma passear. Coisinha, vamos passear, né? Passear. Ah, é Cícero. Cícero, Cícero ficar parado? Não, não só ele só ele se, se ficar doente. Tem a cachoeira lá embaixo, que é um, uma magnífica. Aí Pessoal, o seguinte: o pessoal dentro do mordete é a Janaína e Josué, e logicamente o Kaique e o filho pegaram alguns peixes e carinhosamente guardou esse pequenino aqui pra gente. Essa é coisinha aqui, tá vendo? Básico. Pra gente então ao estar aqui com ele, com eles, como é o caso de hoje, saborearmos esse peixe aqui, ó. E isso é pra mim e pra Madalena demonstra o amor, o carinho que eles têm para conosco. Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, o amor acabou, e não tem mais, e não sei o quê". Aí não só tem amor aqui, como também tem um peixão bom desse aqui, ó. Uma rosinha que ela tá fazendo ali no fogãozinho a lenha. Amizade verdadeira ah, não cabe-se não, é capaz mesmo. É, então. Pode tá ser vendo? que o Cícero esquece, nós vamos embora sem rir. Não, imagina, aí. não, não tem nada a ver não. Hoje ele lembrou. Ela, ela falou, pessoal, que nós viemos aqui e deixamos umas roupinhas pra eles ali na casa do seu Deca. Que é triste. E, mas só que nós viemos aqui na casa deles, eles não estavam. Aí nós viemos, batemos pau, não tinha ninguém. Nós descemos na casa do seu Deca e deixamos lá. Ela tá puxando a minha orelha, mas eu não mereço não, viu? É porque tem que vir ver nós, né? Porque nós não vamos, nós né? fica nesse buraco não conhece, mas né? tem que vir aqui, né? E em breve nós vamos levar vocês à cachoeira, eu tô prometendo isso. Nós vamos lá. Nós vamos lá à cachoeira, que é a coisa mais linda do mundo. Se Deus radar, quiser. Lá. Vamos lá, lá ninguém frequenta não, só nós mesmo. Nós vamos dar uma corrida, É só né? nós mesmo, porque o dono de lá não abre pra ninguém. É só pode ser nós, é muito amigo nosso mesmo, que é bem nós. Som só movidas. É. é, mas é né, tem, Ele coisa, não abre tem pra lá, coisa que queria ser VIP mesmo. Você vê coisa mais linda do mundo, a extensão da cachoeira, vocês vão amar, galera. Tá no canal do Kaique Oliveira, mas eu quero levar vocês lá para mostrar mais coisas lá para baixo, sabe? Se tiver alguém que tem vontade de se arriscar, descer lá embaixo no topinho, oh, é bonito que ver. Ele foi, eu não consigo. <risos> é melhor é melhor mais gostoso no verão, né? É, no verão. No verão a gente vai passear bastante, tá bom? levar um tanto uma galera fazer um churrasco lá. Mas no inverno também passa bem. Deixa eu aproveitar, Madalena, deixa eu mostrar um negócio aqui. Agora gravar a Madalena também aqui. Vou tirar o peixe e lavar a mão. Enquanto a Madalena lava a mão ali. Quero mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Que eu tô vendo daqui. Lá no laguinho deles. Deixa eu só. Segura a firma aqui. Dá pra vocês verem lá? As carpas? É carpa ou tilápia? Nessa Tilápia e carpa. Tá vendo lá, ó? Bem na, na flor d'água, ó. Tá vendo? Agora tem uma e eu vi outra pra cá. Olha aqui. Vamos voltar pra cá pra Madalena. Olha o ah, tamanhozinho queria o peixe, né? só ele. Também queria ter o prazer de segurar esse bonitão aqui Olha só, coisa mais linda Imagina pegar isso daí no, no, no, no, no, no anzol, gente A vara, a vara quebra Uma varinha tua não aguenta não Coisa mais abençoada, viu? É o que eu falo, amizade assim amizade assim, não há dinheiro que pague Aquele cafezinho da hora que eu já tomei. Isso tá é muito bom. Coloca aqui no balde. Aí descongela fica mais fácil pra você cortar. pode ser? Hã? Isso é um pouco mais. Tá bem, tá bem gelado, viu, José? Tá bem gelado, viu? Você que vem aí, se quiser, eu faço. Não tem uma bacia, Jana, por favor. Tem. Se ele quiser, eu coloco aqui no fogo, ó. Um instantinho, Eu acho que no fogo vai mais rápido, né? É. Quer, amor? Deixa eu ver o que tá. Nossa, você machuca a mão. Ô, Caíte, tinha que levar o cícero né? é lá no brócolis também. Tá vendo? de brócolis. Olha a terra queimada, se você for lá. Não. Nossa, lindo nem de brócolis, Nada não é terra nada. Não, não, é um pratinho. Né? Não é não. Eu, tava queimado ali, eu não quero queimar ali, não quero que, que vai casa, né? Viu o que, prazo, que prazo. Eu vendo? Eu vou arrumar mais broco. Eu não vou ficar sem bloco mais não. Tá duro? José, sabe? Tá, tá, tá congelado ah. ainda, José. Porque é. os dois lados aqui estão tá chapados, ele fica firme, não tem? Tá aqui, eu coloco ali lá e respondo. Botando colo... água acho que vai ser mais rápido, Josué. Vai ficar com água aqui, ó. Ah, é bastante é ação, é um pedacinho de cérebro fácil. Não hum, gostouzinho, é, né? Não, pode colocar, não, não. Bastante, hum. mas tem bastante. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou começar a matéria aqui agora. Que já foi postado no canal do Kaique Oliveira. Pra vocês verem o que, que a pessoa que tem cérebro faz. Vocês estão vendo com é a espingardinha de. de... Pressão, né? Ali, ó. Mostra ali, Madalena. Esse chumbinho aqui, ó. Pode não parecer, ó. Caique Oliveira com o pai dele. Que fizeram. Olha aqui que beleza, ó. É feito do ó. que, Caique? Você falou? Estanho. Eles fizeram... Usaram o chumbo de bateria também, né? Uhum. E também usaram um pouco daquela solda. a solda mais grossa. Fizeram uma forminha. Você pega pra mim, lá, por favor, com a forminha? Fizeram uma forminha, gente. E aí, que foi assim, eles fizeram essa forma. Tá aqui de a forminha. Forma, é Bem rústica, né? Bem rústica, porque, vamos assim dizer, foi um teste que eles fizeram. Né, usaram massa plástica aqui. Pegaram um prego, olha que inteligência, pegaram um prego. Ô, oh, curioso. O gatinho, achando que é coisa de comer. Pegaram um prego. Fizeram o um molde bem rústico, não fizeram nada, agora tem condição deles fazer agora bem no capricho, que já foi aprovado, já mostrou que funciona. Aqui a ponta do prego, ao fechar aqui ó, o molde, derreto o estanho e coloca aqui dentro. Questão de que? 5 segundos? 5 segundos. Já tá pronto o chumbinho. 5,5 meio esse chumbinho. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui Madalena, ó. Eu não sou um bom atirador. Mas só para vocês terem uma noção da, da, da velocidade, até o, o José estava falando que é melhor do que o chuminho comprado. Então eu vou dar só uma. Só para vocês terem uma noção. Ó. E já foi. Já foi. A prova tá Aqui não tem nada aqui não. Ó. Isso significa que quando a pessoa tem cérebro, bota para funcionar. É isso que dá. Parabéns, Caíque Josué, vocês merecem, viu? Gostei disso daí. A outra coisa, entra no canal lá do Caíque Oliveira, ele também deu uma bela de uma aula sobre isso aí, vocês conferem lá, tá bom? Quase, só sou perto. Faz tempo que eu não atiro, eu precisava voltar a atirar. Eu não atirava eu tinha, uma, eu tinha uma CBC 486, eu acho que era o modelo dela. Aí, era de campeonato, sabe? Aí um rapaz... Queria comprar tudo quanto é jeito. A gente, de vez em quando, tem uns momentos difíceis na vida, né? Aí eu passei por uma situação um pouquinho ruim lá em casa, tive que vender ela. Mas vendi com uma dor no coração. Ei, <risos> e... Tudo bom? E o nosso peixe? Sai no um Simon. Vamos coisinha que você põe lá, Caí. Tá Sai no um Simon, dá tá lá. José, lendo. com a espingardinha ali, com o chumbinho que ele fez. Ah, oh, minha nossa senhora. Junto com pode, o Caíque. Uma da Ana, mas já descongelou o berro aqui pra você ver. Aqui, ó, ó não abria, já tava indo lá. Ó. Ó, ela não tem que ir lá, não Você não consegue virar ele pra mim? Vira ele pra mim. Põe ali, Marcos. Carga aí, mãe. É, Só so põe moleque. em pé, mesmo. <risos> Parece uma leitona, Madalena. Tá com o ovo do carro, você tá tá é né, tá bem Tá quase, né, Madalena? Já Sim. deu, né? Põe rindo pau, leitona, lá, ó. Viu? Aí você vê, que já tá mais molinho, né? Aí ele para, aí, ó. Você já tá viu, sabe, que ele já corta um instantinho. Aí ele esquece fogo, um instantinho aqui. Um Olha ah, lá. Deixou a garrafinha lá. Vamos ah. ver se o Josué tá bom de tiro ainda. Opa, deu uma saída fora. Tem que falar no vídeo aí que não, não mata animais, não. É só esportivo mesmo. Oh, pegou no pau, cara. <risos> errei, ficou ruim, hein? É. Assim, pegou. pegou no pau lá, mas de qualquer maneira, tá provado que o chumbinho é bom. Eu achei que você ia enxergou o rótulo. <risos> Coloca outra aí. Não quer dizer nada, não. Errar é humano. Alô? A gente pede Tá certo. Mostra o e, mas Não, não, não, não, não, não, não. É medo, dá é tá bochita, que não. Né? Tem que saber, né? Tá certo. É na... na não, não, não. <risos> tá é muito, muito ruim. É. É. É. Jair, James, ela aqui, ó. O quê? Não, não aqui, ó. Vambá. Esqueceu, nega? Uai, a minha nega esqueceu, mas segura uma árvore. Não, nem aí não, bem. Bem no, no canto do ombro. Mostra pra ela, mostra pra ela. Aí, espera. Mas não atira ainda não. Espera um pouquinho só que eu vou mirar lá. Vai, pode preparar aí. Segura, não atira ainda não. Tá vendo a garrafinha lá? Tô. Vamos ver se você vai dar show no Josué aí. Tá pronto aqui. Uai, mas nem deu tempo de eu gravar, você já tirou. Calma, Madalena. Olha a mira. Quantos anos que eu, ó, que eu não atira, olha a mira cara. e alça de mira. Tá. Pera aí, segura aí. Deixa eu só focar lá. Pera aí. Não puxa o gatilho, não. Aqui, ó. Vai lá. Vai, minha Na minha garrafinha. Viu certinho? Hum. Ah, pode passar Saratinho. ninguém, né, do lado. Então. do canto, saiu. Saiu, passou lá, Josué. Eu vi quando o pinheirinho balançou. Agora é o Kaique que vai dar um, um show de bola. Vai derrubar aquela garrafinha que ninguém está derrubando. Espera um minutinho, seu Kaique. Vai preparando que eu vou pegar e focar lá, tá bom? Segura as pontas aí, ainda não. Agora pronto. Pronto. Segura as pontas lá, que eu vou filmar você aí. Não, junto, balde. Agora eu vou lá na mira. Não. Cheque. Tô pronto. Esse é vazio, porque tá me atrapalhando, Vai tá, tão... Em cima. Ah, vai vai lá. É. Pontinha pra baixo, né? Ou não? É. Ah, pode o que eu espero. Beleza? Beleza. Também errei. Bom. O garoto tá tão pequenininho, gente, que não coube aqui no balto, tá vendo? Dá tempo ainda, José. Segura as pontas aí. Pronto. Falei. Em cima também. Que vai de novo, sim. Pegou no lugar de cá, não foi? Foi. Segurei que agora não vou errar, não. Eeeh! garoto! Agora eu aprendi! Ele tá torto pra direita, assim, ó. Hum, caiu de série. Ei, mãe, essa cabeça dá uma sopa. <risos> um dia vocês vão fazer sopa pra nós, né? Sopa eu nunca fiz. Não, mãe. Dá uma sopa fora de série. Ai. Olha lá, o Ian precisa. Olha <risos> só. Ai. Oi, Citero! Tudo bem, Cícero? Olha só! E aí, garotão, hein? Vai, faz uma, uma de marionete aí. Estamos aqui Olá. na casa da Janaína com Josué. <risos> Dá para as crianças brincar. Eu sou o O peixe sai de trás. Olha <risos> Tudo bem? Oi. Oi. Oi. Cícero. Oi. Tudo bem? Isso não é a sopa tão gostosa, né? Oi Cássia. Oi Débora. Oi Rafael. Rafael. Você ia gostar disso. Que delícia, vocês, tá liso aqui, vocês não imaginam como isso é gostoso. Essa é boa, viu? Ah. <risos> Caras e bocas. É assim que faz o canal, pode ser? <risos> <aqui pra galera. risos> Fazer cara de boca, Cícero, ó. Hum. <risos> você der um beijo no peixe, você nada que nem um peixe. Depois não vai nadar mais não. Aqui em Minas Gerais, a gente pega os peixes e faz as crianças dar um beijinho. Ali é o Kaique que deu um beijinho no peixe nada, que nem um peixe. <risos> Bocão. Uhum. Ó, pessoal, deixa eu avisar já que essa água aqui, ó, vem de uma mina, tá? Não tá aberta aqui porque alguém é desmazelado e a água tá tão cara <risos> e não sei o não né? Não, é porque vem nada de cima da mina. Pessoal, socorro, ele colheu meu dedo! Ah! Yeah. Se se soubesse secar, ele dá pra eu colocar num quadro. Molinho <risos> aqui, ó. O bem, se eu os gatos, você me joga ela não. Não, não aquele ali não tem problema. Não quer pegar, não, cachorrinho? Pega lá! Tá gelado e rachou fora. Eu acho que é isso mesmo. É tão grande é. de cá. Ó. É então que bonito, não? Cojar Põe Não. na água, vai colocar na água. <risos> Só que nem coelhinha? Hum. Pega esse daqui. Deixa eu tava Os dois atacando a vazia do alfar. Hum. Quem É uma delícia. Tá parecendo um coelhinho. Vou colocar ela pra sentar agora. Temperamos assim. Uma colher por quilo. Vou pegar essa água que já tá meio fervidinha, mas já ajuda a penetrar no peixe, ó. Assim. Vamos usar essa samourinho. Não, eu tô colocando essa mão aqui. Eu tô conseguindo fazer. Ficou no ponto. Só deu pegar, eu já sei. Tá perfeito. Olha aí, galera. Temperando o que pegar na carne, já é sabe. Já sei. O hum, é, né? pessoal achou meu temperar carne aqui. Ah é? Eu vou atender a verdade, eu Vou temperar a carne, o povo briga. Tem que ser eu. E, quando não tiver a Janinha por perto, eles tem que pegar e temperar. Mas o Mateuzinho mesmo da minha irmã ele falou: tia do céu, se não temperar uma carne também, eu fico doente. Uhum. <risos> então, galera, assim, a gente costuma temperar por quilo? Uma colher com um quilo? De uhum. carne, assim, e dá muito certo. Então, aí, agora a gente vai... Vamos ver se o óleo quentou ali pra nós já colocar uma ali. E não espirra, não. Não espirra, água. sim, mas nós já temos as manhas, né? <risos> Vem aqui, Madalena. Olha lá, galera. Eu vou pegar porque hidrata a ah, tá vazia, né? Vou colocar a parte, só tá grátis. Olha o cheiro. Hum, bom, hein, Madalena? queria que eles estivessem sentindo o cheiro. Ah. Né? Que o pessoal estivesse sentindo. Que cheiro bom. Infelizmente, vai... o cheiro eles não vão poder, mas quiserem comer um peixinho aqui em Minas Gerais, né, os pesqueiros aqui tá tudo aberto, né? Hum. E comida de, da melhor, da mais barata, coisa chique mesmo. Até um pesqueiro aqui, não sei se você já foi no canecão, né? Uma beleza, De, Eu fui. Às não. vezes até eu já vou lá com a minha família, é uma benção. Muito bem recebido, comida de primeira, tudo tratado. E eles são gente fininha. Gente né? fina. Você sai de lá cheio, satisfeito feito e bem né, uhum. servido, né? E não é caro, pessoal. Pode vir em Minas Gerais pro meu peixinho. Vocês não vão arrepender, né? Com certeza É um passeio muito bom mesmo Aí, Madalena, vamos chegar fogo Vai acabando E vamos colocando fogo ó, né? é. Já levanta a panela Ó, já acabou o fogo Beleza Bom, vamos deixar fritando aí Sabe o que eu queria que você mostrasse? Eu quero mostrar seu fogão lá pro pessoal Fogão lá dentro? Uhum. Vamos? Então tá bom Vamos sim. O que, que é, Jana, que você falou aí? As tábuas que o Josué vai fazer é uma mesa de 10 cadeiras. Vai ficar muito chique, hein? É, cedro. Olha que coisa mais linda. E onde? Né? Conseguiu aqui mesmo? É presente. Nós ganhamos presente. Hum, muito chique. Vamos lá, galera, apresentar o fogão para vocês? Tá aí. E... A Maria é. Fumaça Eu apelidei ela de Maria Fumaça, Madalena Então Mas ela vai sair daqui, galera Vou descer com ele pra baixo É porque ele é móvel, né? Ele não tá fixo Não, né? ele é desmontável não. Você monta em qualquer lugar Mas ele é lindo, né, Janaína? É lindo. lindo Cozinho muito nele Eu cozinhava bastante nele Mas daí como eu queria ficar mais pertinho do Josué Eu passei pra baixo um pouco Mas qualquer hora que você põe fogo nele, sai da comida uhum. Muito bom Aí eu vou montar aqui um quarto, Madalena Vai ficar bom, hein? Vou montar um quartão aqui. E ali vai ser janela. Uma a janela pode... de vidro. uma janela de vidro. Uma cortina. Vai ficar bom. Né? Vai ficar bem clarinho aqui dentro. Vou montar mais... Vou fazer três quartos aqui. Ali já é um, né? Um, é. dois. Um, dois. Aqui é vai ser a sala. Tá bom. Vou deixar pra sala. E vou descer com a cozinha pra baixo. Futuramente eu pretendo alugar a casa. Se Deus quiser. entendeu Aí tem bastante quarto, bastante área pro pessoal ficar. Pesqueiro. Verdade. E eu, assim, eu, tipo, faço um contratinho, entendeu? É, eu limpo, Sim. deixo limpinha, a pessoa aluga é depois. É verdade, que Deus abençoe. Mas é só para fim de semana. Aviar para fim de semana. Parece que ela tá sofrendo com o frio também. E ela tava lá fora? Não, eu guardei ela aqui dentro. Uhum. Mas o frio mesmo chega, assim, mesmo chega, assim, é? chega, né? É verdade. É um velho de abuticaba, dessas trocadas, que dá três vezes por ano. Uhum. Eu vou plantar para nós se ter jabuticaba. Você sabe a qualidade? É da, grande, é da grande. Da grande? Da grande. É o é olho de boi que fala? Como é que chama? É olho de boi? Jabuticaba! Como é que chama, amor? Aquela grande? Eu esqueci, o nome dela, é. É mesmo, É o olho de boi, né? Nem sei se é o de boi, é eu que tô falando. De depois ela. é, mas é jabuticaba aqui dentro tá do mato mesmo. É umas, umas bem preta, grandona. Nossa, sabe o que eu tô vendo ali? Aquele pratinho ali? Você acredita que eu, eu pedi um pra, pra irmã lá, para ela me dar um desse, porque eu tenho vontade de ter um desse? Ai. Na realidade eu queria daquele um. Sabe aquele um que é, é fundo, depois tem a beiradinha? Aí ela não tinha, ela me deu um desse. Desse Acalma. jeitinho aí, esfoladinho, assim, desse jeito que eu queria. E Ai, ela me deu. Que belezinha. Ele fez conjunto com a parede, né? Uhum. Ficou lindo ali. <risos> é um com a detalhe. É, esse prato, aí, na realidade, era da minha mãe. Era? É. Daí eu coloquei aí pra gente quebrar um pouquinho dela. E ficar bonitinho, fazer um detalhe. Bem, eu gosto de cor de caipira, sabe, Maria? Ficou bonito. Eu gosto de caipira. Ficou bonito mesmo. A parede, cor de telha. Eu gosto dessas cores. Acho bonito.